Você fica sem saber o que fazer quando o cliente levanta uma objeção? Fique tranquilo, a maioria é assim também. Fica aqui comigo que eu vou mostrar nesse programa dicas preciosas para você superar toda e qualquer objeção. Construindo seu sucesso, dicas práticas com Márcio Miranda. A grande maioria dos vendedores acha que vai tudo bem até o cliente levantar uma objeção. No entanto, dificilmente você vai conseguir vender um produto ou um serviço sem ouvir e conseguir contornar alguma objeção. Ela faz parte do processo normal de vendas. Não existe venda sem objeção. Aliás, não existem objeções que sejam novas. Você já reparou que são sempre as mesmas e não passam, não sei, de, de 10, de 15 objeções. Está sempre ouvindo a mesma coisa. Cliente diferente, mas a objeção não muda muito não. Eu acredito firmemente que a melhor maneira de contornar as objeções é estar sempre preparado para cada uma delas. Antes de mais nada, faça uma lista, é, pega um papel, anote todas as objeções que são levantadas pelos seus clientes. Peça ajuda aos seus colegas, é, o pessoal que trabalha com você e veja se você não está esquecendo nenhuma delas. Importante fazer uma lista bem completa. Agora que toda essa lista já está no papel, escreva uma resposta cuidadosa, com calma, para cada uma delas. Faça isso sempre. Sempre que você ouvir uma objeção nova, coloca na lista e tenta responder. E todos os dias dá uma olhada na lista, vê se dá para melhorar aquela resposta que você vai dar para o cliente. Daqui a pouco você já está craque, não tem mais nada de novo. E você já está matando aquelas 10, aquelas 15 objeções com tranquilidade. Aliás, como sugestão, use testemunhos de clientes, É, grave em vídeo, faça comparação com seus concorrentes, pegue qualquer material de apoio que você tiver. Importante não deixar a objeção ali passar batida se ficar gaguejando. A partir daí, então, comece a ensaiar as respostas para você não vacilar na hora que o cliente fizer a objeção e você passar uma imagem de insegurança. É importante falar com firmeza. Então, todos os dias, tente revisar e melhorar essas respostas que você vai dar. Sempre dá para mexer numa coisinha ou noutra. É. E mantenha esse material no, no seu celular, no seu tablet, no seu micro. Fácil acesso. Essa é importante. Você tem que achar esse material sempre. Até antes de uma visita, relembrar uma coisa ou outra. Tem gente que grava e ouve no carro. Enfim. Tem que saber de cor e salteado. Parece simples, não é mesmo? E é. É simples e funciona na vida real. Agora, nós também criamos uma nova maneira de você receber os nossos vídeos. Uma coisa para você desenvolver a sua habilidade em venda, que é o WhatsApp. Mande uma mensagem para o um número que está aparecendo aí na tela e você vai receber sempre muita informação gratuita e que vai lhe ajudar a vender mais e negociar melhor e direto no seu celular. Claro que você consegue ver isso no trânsito, na academia, onde você estiver usando um tempo que seria morto. Bom, continuando com a dica de hoje, comece a guardar os vídeos com os testemunhos dos seus clientes numa pasta para você poder usar fácil. O cliente quer ouvir um negócio, você bate ali e mostra para ele. O material que aparecer na internet, nos jornais, revistas sobre a sua empresa, vá separando isso, deixa num lugar só. São informações importantes do mercado, da concorrência e que você precisa ter facilmente à mão para poder usar e argumentar e superar as objeções e com isso vender mais, é claro. No workshop prático Imersão Total em Vendas e Negociação, nós vamos aprofundar esse assunto e muita coisa a mais, ensinar algumas maneiras de evitar até mesmo que o cliente levante uma objeção, principalmente aquelas que são relacionadas a preços e que acabam derrubando todo mundo. Fale conosco, conheça mais detalhes desse curso prático para somente 40 participantes com 8 horas de pura informação prática para você vender valor e fugir do leilão de preços. Para resumir, as objeções são basicamente as mesmas de sempre e isso vai facilitar a sua vida para preparar as respostas e juntar bastante material de apoio, material de suporte para poder comprovar os seus argumentos. Um bom vendedor nunca tem medo das objeções, pelo contrário, ele sabe que a objeção é um sinal de interesse do cliente, um sinal de compras, afinal de contas, se o cliente não estivesse interessado, é só não falar nada e deixar o vendedor terminar a apresentação. Pronto! Aprenda a superar as objeções de forma natural e suas vendas vão duplicar da noite para o dia. E se você está vendo esse vídeo, essa dica no YouTube, puxa vida! Não esqueça de dar um like aí pra gente, de assinar o canal, de clicar no sininho para receber as suas atualizações automaticamente. Se você está no LinkedIn e na Apple, clique no gostei, compartilhe, deixe o seu comentário. Isso é importante para gente. Agora vamos sair e vender mais e, claro, ganhar mais dinheiro. Grande abraço e bons negócios.